Que você era estranho, que você era incapaz, que você jamais conseguiria realizar o seu sonho. Então você desejou ser outra pessoa, você duvidou de todas as suas capacidades e reduziu ainda mais os seus passos rumo ao seu sucesso. Se você der força para essas pessoas, toda vez que você tentar voar, elas vão te prender no chão e você não vai conseguir mesmo correr atrás das coisas que você quer. Então as coisas não têm que ser desse jeito. As coisas têm que ser diferente Eu sei que é muito mais fácil a gente lutar com outra pessoa saindo no pontapé e no soco com os outros que falam mal da gente Do que lutar com a gente mesmo Lutar as coisas aqui dentro Mas na verdade é aqui dentro que as coisas começam a se transformar Então a maior guerra é entre você mesmo E a minha dica para isso é você se tornar Fênix Ressurgir das cinzas e perceber que você é incrível, com todos os seus defeitos e peculiaridades. Porque é isso que te torna único e especial. E ser especial, cara, não tem preço. Se você tem um sonho, isso significa que você pode tornar realidade. E para que você possa conseguir realizar esse sonho, você tem que escutar ele. Deixar de ouvir todos aqueles mimimis das outras pessoas e escutar o seu sonho. E correr atrás dele. Todos os dias, se esforçando pelo que você quer Porque nada é impossível quando se quer alguma coisa Então, eu vou te propor um exercício Não sei onde você está exatamente Se é no seu quarto, se é na sua sala Mas vai atrás de um espelho Se o espelho for muito grande, você não precisa trazer até você Mas o importante é que você olhe para o espelho E veja certinho o que você tem nele O que tem nele quando você olha Sabe esse reflexo que você viu no espelho? O reflexo de você? Bom, vou te contar um segredo é a única pessoa que pode mandar e dizer o que vai dar certo ou não vai dar certo na sua vida. Então você é a chave do seu próprio sucesso. Você é a chave que abre as portas mágicas do seu sonho. Então só você tem o poder de fazer com que eles aconteçam ou simplesmente não aconteçam. Sendo assim, agora que você sabe que você é a chave de tudo e que você pode tornar tudo realidade, repete comigo. um Todas as vezes em que eu cair, eu vou levantar muito mais forte. 2. Tudo e todos que utilizarem de energia negativa ou fizerem comentários negativos contra mim, só vão me tornar mais forte, porque essa energia ruim se tornará positiva. E número 3. Eu sou uma fênix e eu sou incrível do jeito que eu sou. Então, levanta a cabeça e continua, porque a chave do sucesso tá aí, com você.